Quem é a Alexandra? Então, a Alexandra, hoje, Claudio, é uma pessoa preparada para ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida e alinhar isso com a sua carreira, com a sua profissão, com o seu negócio. O que, que trouxe a Alexandra ao Totti? O TOT é a ferramenta, a metodologia que me ajuda a facilitar a vida das pessoas. Então, eu vim para o TOT para me munir dessas ferramentas e poder levar isso para Santa Catarina e para vários lugares do mundo. Você chegou segunda, está indo embora sábado, como é que foi essa experiência aqui? Nossa, essa experiência foi incrível, sempre, em todas as formações a gente sempre faz muitos laços, a gente faz sempre amigos, mas a troca de experiência, o conteúdo e tudo isso me fortalece cada vez mais no meu propósito de vida. Olá. Show!